Show do Ariano é do Ariano. Eu show do Ariano sem assunto. Eu show do Ariano. Macumé, Macumé, Macumé mesmo. Macumé, Ariano sem assunto em. Bata bem ovos, cenoura, óleo, sal e um pouco de pó de café. Acrescente lenta, mas constantemente, o trigo e o fermento com bastante delicadeza. Em uma forma, conforme a massa e deixe cozer sem escurecer por vários minutos. Tire do forno, espere amornar e desenforme. Serve até oito indivíduos.